Meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal, muito obrigado vocês que se inscreveram, chegamos aí a 4 mil inscritos, gente, o canal tá bombando, muito obrigado vocês, espero que esse canal logo, logo acompanhe o canal Zé Maria Lima, meu canal de construção civil, vocês que não conhecem, quiser dar uma passadinha lá, seja bem-vindo. Aqui, gente, nós vamos fazer para vocês hoje, para nós, né, uma picanha, gente, uma picanha na panela aqui, ó, nós vamos fazer uma típica picanha assada. Vocês acompanham direitinho aí como é que eu vou fazendo, ok? O que é que eu vou fazer? Eu vou temperar ela com sal, certo? sal grosso, não muito sal, pouquinho sal, ok? E vou pôr um pouquinho de alho e eu vou dar uma pré-cozida nela de um lado, depois de outro. Depois que ela... vou, vou pôr na fervura depois da pressão, acho que 20 minutos, vou pôr 20 minutos de um lado... Depois eu tiro a pressão devagarinho, 20 minutos do outro lado. Sendo que o primeiro lado eu vou pôr a carne para baixo, e na última etapa eu vou pôr a gordura. Por que essa gordura para baixo? Porque eu vou deixar essa água secar até dar aquela tostadinha, entendeu? O próprio óleo, a própria gordura da carne, eu não vou usar azeite, porque a própria carne já tem, a picanha já tem gordura. Ok? Eu vou usar a própria gordura da picanha. Essa picanha eu vou tentar dissolver ela todinha. Vou dar uma fritura até dissolver essa gordura. Aí após nós vamos ver um molho aí. Acompanha aí que eu vou par... vou popar ferver e vou passando passo a passo legal. Aqui atrás nós temos aqui a minha churrasqueira. Tem bastante coisa aqui atrás, perdoa aqui a bagunça, porque aqui tem areia, tem madeira, areia que eu tô terminando, não tô terminando, aqui em cima depois eu mostro, tem uma coberta improvisada que esses dias esfriou e foi bastante. Gente, mas vamos lá a picanha, tá bom? Vamos, vamos lá a picanha porque o negócio aqui é sério. Eu hoje peguei aqui, gente, uma panela emprestada da sogra aqui, gente. eu vou pôr no fogo a lenha, Dei aqui uma caprichada nela aqui, ó. Aqui, gente, é com sabão da minha esposa Sabão caseiro que ela faz, entendeu Deu aquela caprichada E se precisar, nós vamos usar essa aqui também Depois eu vou passar uma dica como cortar essas panelas aqui, ó É uma panela antiga, bastante usada Aonde eu cortei aqui pra quê? Pra fazer fritura Fritura e o óleo não espirrar no fogão Aquele problema de sujar muito com frigideira essa aqui não respinga fora Mas vamos lá pra picanha Primeiramente eu vou cortar aqui a minha picanha Eu vou pôr aqui, ó Olha aqui a picanha. Agora aqui eu vou tirar a embalagem da picanha. A embalagem é boa. Olha só que, que picanha linda aqui, ó. Então eu tirei aqui, ó, e ó, olha aqui, ó, olha, olha só aqui essa gordurinha. Então essa gordura aqui é onde eu vou fazer a fritura, onde eu vou assar na panela, certo? Depois eu, eu, eu, vocês vão ver. Aqui, gente, eu não vou fazer corte nenhum, porque se eu fizer se eu, se eu fizer, fizer, fizer buraco na carne, ela vai sair o suco da carne, então eu tenho que deixar essa picanha com, bem, bem suculenta. O que é que eu vou fazer? Vou voltar aqui e agora eu vou cortar o alho aqui, ó, aqui, ó. Vamos cortar o alho aqui, ó miudinho, Bem fininho, Eu não gosto de alho em pasta Às vezes eu uso, mas eu gosto de alho É mais fácil o alho em pasta, né? Mas eu gosto o alho trituradinho Bonitinho Enquanto, enquanto melhor Ó Gosto olha assim, ó. Enquanto mais picadinho, melhor. Mas não... Cozinhar é o, é o meu hobby, gente. É que eu nunca tive tempo de fazer culinária. Mas quem sabe agora eu consiga. Muito bom. Ó, então assim ó, assim pra mim Eu também uso em pasta Mas assim pra mim, eu gosto mais do que a é empasta Tá bom? Ó Na faixa aqui De, um, de umas duas colheres de, de chá De sal só, bem pouquinho sal Vou passar só desse lado, ok? Agora eu vou Ó Dá umas pancadinhas nela Que é pro sal Dá uma uma fixada, o bom é que você prepara isso aqui e deixa pelo menos uma hora assim ó, que é para pegar no atravessa. né, eu vou fazer aqui agora mas o legal é que você deixa pelo menos uma hora aqui ó, Para esse alho ok, esse alho dá uma uma fixada bem, tá bom? agora eu vou lavar essas, essas enquanto, agora eu vou lavar aqui as mãos e eu vou preparar o fogo gente, enquanto isso vai ficar aqui, ela pegando sal e esse alho, tá bom? Mais ou menos uns 20 minutos, vou deixar aqui, uns 20, uma meia hora mais ou menos. Enquanto acendo o fogo devagarinho, ela vai ficar aqui, tá bom? Olha só, o fogo tá aceso, o sol saiu, ok? Daqui a pouco eu vou tirar aqui a coberta, improvisado, rapaz, eu mostrar aqui, ó. A coberta aí, ó, coloquei uma lona. Em breve, meus amigos, vai ter telhado aqui, hein? A gente tá se organizando. Então aqui, ó, vou pegar, já tá com um tempinho que tá aqui. Então eu vou, eu, eu vou tirar aqui eu vou pôr com a gordura para baixo que eu vou dar uma seladinha nela bem leve ok aí depois eu vou dar tipo uma fritadinha nesse alho também O jeito que eu faço, aqui, soltou um pouquinho de gordura aqui, então eu vou virar aqui, ó, você viu? Ó, então eu vou virar aqui de novo, ela é um pouco grande, a panela é, é pequena. Ó. Olha só, na realidade aqui eu não tô fritando, não, certo? Eu tô só dando uma esquentadinha Para esse alho aí, ó. Não coloquei óleo, no bloco, coloquei... porque a carne já tem gordura, se eu pôr azeite ou pôr óleo, aí vai ficar mais gorda ainda, né? Então eu quero com a própria gordura, lembrando que essa gordura quando terminar, ela, ela vai ó. então aqui eu vou rodando para não grudar. Ó, tô então aqui ó. Eu vendo que esse alho deu uma pré-cozidinha nele. Olha só, tô então aqui ó. Na real, eu, eu não tô, eu tô só dando aqui uma esquentada. Cada um cozinheiro tem um jeito de cozinhar, então cada um faz o seu jeito, né? Ok, mas respeito a ideia dos outros. Eu eu sempre gostei de fazer assim. Ó. Nordestino, ele não usava muito óleo, não. Ó. Então... Aqui ó, eu vi que esquentou bem, a, a casa mudou de, de cor Então é assim, eu vou pôr agora Aqui ó Eu vou pôr aqui uma águazinha aqui ó Essa água Ela vai ter que ficar aqui Aqui ó Não chegou a cobrir a não, certo? Che ficou uma ramena aqui ó Ó, não chegou a cobrir não Ficou quase rende com a picanha Ficando rende com a picanha Agora eu vou, eu vou fechar, dar uma mexidinha aqui Vou fechar e vou esperar ferver 20 minutos. Ok? Vou pôr ela com a. Com, com a vou, vou pôr ela com a, a carne para baixo. Vou virar aqui, ó. Olha só, coloquei aqui a água. Essa água vai ficar quase rente. A picanha. Não, não vou cobrir não. Eu coloquei a gordura para cima. Porque depois eu vou, vou ferver aqui 20 minutos. Depois eu vou, vou, vou virar ela para ela fritar, tá bom? Enquanto a, a nossa picanha ferve ali 20 minutos, a gente vai cortar aqui a cebola. Aqui, como eu tô sem pia ainda, gente, estou lavando tudo na pia lá da minha cozinha lá embaixo aí eu venho já dela lavadinha mas aqui eu vou tirar a semente ó eu vou cortar assim para mim tirar a semente eu gosto de cortar assim para mim tirar a semente aqui eu venho aqui ó tira essa semente aqui todinha aqui ó legalzinho aqui ó, ó tira só a panela começou a pegar pressão então é, conte em 20 minutos aqui esse molho vai ficar certo aqui ó eu vou pôr mais três dentes de alho picadinho a outra e vou pôr mais uma cebola, gente. Essa cebola aqui eu encontrei ali na geladeira, minha esposa comprou. Cebola roxa, isso é muito bom, gente. Então eu vou pôr aqui para dar uma fantasiada, tá bom? Lembrando que essa cebola ela vai derreter, certo? E vai virar o molho. Então, para quem não gosta de cebola aí, usa outra opção, tá bom? Eu é que adoro cebola, gente. Então... Eu gosto muito desse bolo, eu gosto de alho. Após 20 minutos de pressão, eu vou tirar do fogo tirar tirar pressão bem lentamente, para nós virar a nossa picanha com a, com a gordura para baixo. Vemos aqui ó, que ela deu uma encolhidinha. Já ficou aquele caldinho ali, ó. Com a gordurinha do, da picanha, certo? Você viu porque não precisa pôr óleo, ok? Nem nada. Aí, ó. Então vou virar aqui, ó e vou pôr mais 20 minutos com a gordura para baixo até a água secar. Enquanto tiveia fui no mercado ali comprar umas batatinhas aqui, ó, para nós fazer aí uma, uma decoração e aqui uns pãozinhos francês, que eu vou fazer outro outra receita ainda hoje ainda. Olha só, senti um cheirinho de carne assada, tá bom? Olha só, então aqui tá tudo, aqui tá tudo junto aqui, ó. Então eu vou pôr tudo junto aqui na panela, certo? Aqui tem a tomate, tem a cebola e tem o alho. Olha só, aquele pegadinho da panela. Já, a tomate já limpou tudo. Ó. Olha ó. Entendeu? Ó. E agora vai, o molho vai passar aqui agora. Agora eu vou pôr molho shoyu, gente. Olha. Molho shoyu, eu vou pôr uma, uma colher de molho shoyu, mais ou menos. Uma colher de sopa dessa, dessas aqui, ó. Aí é a gosto, viu? Você põe um pouco mais de água, fica de olho para não tostar muito. Tirei um pouco do óleo, né? Da, da gordura da, da picanha, que derreteu, certo? Depois desse molho, eu vou pôr aqui. Ó, então agora eu vou pegar aqui uma folhinha só de salsinha pequenininha e umas duas folhinhas de cebolinha ali e vou pôr conforme esse esse molho vai fervendo você vai mexendo e você vai alternando a picanha virando de um lado para o outro ok pra ela pegar o sabor do molho do molho shoyu e da, da tomate que vai virar o molho tá entendeu tá evaporando muito mas tem que mexer certo Ok? Olha, eu não tampei novamente porque eu tenho que observar, para não queimar o meu molho, certo? Então se eu, se eu tampar, pode ser que o fogo venha, venha queimar o molho. Então eu tenho que estar tá sempre olhando, ok? A batatinha está fervendo ali, ó. E o molho aqui só no fogo lento. Ó. No fogo lento, eu vou mexendo aqui, ó. Até, até desmanchar todos os ingredientes, tomate, cebola, ó. E ele vai curtir nesse molho aí, viu? Por isso tem que ser bem devagarinho. Vou catar uns coentinhos aqui, ó. Pezinho de coentro aqui. Para quando o molho estiver pronto, eu pôr. Vou catar também aqui uma folha de salsinha para ele não pôr por cima. Isso, isso aqui é a gosto, tá bom? E também vou pôr ali, ó. E também, ó, vou catar aqui uma cebolinha. Para pôr isso após... O molho pronto que eu tirar do fogo, vai ficar só na quintura. Nesse molho aqui eu vou pôr um pouquinho de salsinha, gente, e um pouquinho de cebola, tá bom? O resto eu vou deixar para o final, cebolinhas, né? A salsinha, ó, tá. o vapor tá forte. Lembrando, não deixe esse molho secar. Se o molho estiver secando, vai pôr um pouquinho de água para ele não, não, não, ó. Entendeu? Molho secar um pouquinho, não pode, não pode mais grudar no fundo da panela. Agora eu vou pôr um pouquinho de cebolinha. Agora eu vou pegar ali uma pimentinha. Uma pimentinha malagueta, bem pequenininha, só para dar um toquezinho. Olha só, tirei a semente dela, eu vou pôr só a casquinha. Isso aqui, gente, é opcional, viu? Olha só, cozinha as batatinhas, certo? Agora eu vou dar uma leve nela com azeite nesse disco aqui, daqui, ó. No meu disco de arado aqui, ó. Tá bom? Vou pôr um fiozinho de azeite para mim passar as batatinhas. Olha só gente, então vamos pôr aqui a nossa, a nossa picanha, legal, olha só que maravilha isso aqui ó, maravilha, agora vamos pôr o nosso molho aqui ó, o importante é não deixar grudar na, na panela o molho certo? Olha só aqui, então agora eu vou pegar a batatinha ó, e vou só pôr aqui do lado pra enfeitar, gente. Olha só que maravilha, certo? Agora aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Pegar o um molhinho. Vou pôr aqui por cima da, da batatinha. Ó. Maravilha, hein? Agora aqui ó, uma cebolinha aqui ó Tá caindo aqui na mesa, mas tem tá, um pouquinho de cebolinha Eu gosto muito de cebolinha, cebolinha É opcional, certo? Aqui. E aqui pra dar um cheirinho aqui ó Um galinho de alecrim Agora gente, vamos provar né aqui. Agora eu vou tirar aqui, o, aqui fora é o jeito né Pra mim tirar aqui um pedacinho Olha como ficou isso aqui ó ó. Ó, olha, molinha, molinha, ó, ó Se desmanchando aí, ó, ó Se desmanchando aí, ó, ó Essa carne aqui eu passei 20 minutos de um lado, 20 de outro E depois uma meia hora nesse molho Só no fogo bem baixinho Olha só, meus amigos Como ficou a picanha aqui, ó Na carne de panela aqui, ó, ó Assada na panela E agora, gente, eu vou tirar aqui um, um pedacinho Pra eu ver como é que ficou Aqui, ó Olha só aqui, ó, ela desmancha aí, ó, ok, ó, olha só, maravilha, gente, então ficou muito gostoso, bem assadinha aqui, ó, deixei, deixei bem assadinha, legal, ó. ficou, uma, dentro ficou, não ficou sangue, ficou muito bom, ok, mas aí faz do jeito que a pessoa achar legal, né, aqui ó, vou pegar aqui uma, uma batatinha, ó, e eu vou provar aqui, ó, olha só, ó, uma delícia, gente, maravilha, patatinha no azeite aqui, muito bom, ó, a picanha bem molinha, ó, gente, show de bola, uma receita barata, não muito cara, eu paguei 50 reais na picanha, ok, e o resto, eu paguei 50 reais na picanha, e os outros ingredientes também você usa pouquinho, então gente, é uma receita para o um almoço. Vale a pena. Você tem uma visita, então isso é muito bom, tá bom? Ó. Então valeu a pena. Muito obrigado aí. Vocês estão com a gente. Um vídeo longo, mas um vídeo longo mais muito legal, tá bom? Forte abraço aí. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, tá bom? Fui. Tchau, tchau, gente.